E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer uma integração utilizando frações parciais. E para isso nós temos essa integral aqui. E pode ser que você esteja dizendo: aqui no numerador nós temos uma derivada ou um múltiplo constante da derivada do denominador. E nesse caso nós poderíamos aplicar a substituição u, mas não é o que temos aqui. Então, o que devemos fazer? A minha dica é utilizar frações parciais. E isso é algo que você vê em pré-cálculo ou em cálculo um pouquinho mais avançado, depende muito do curso. Mas o que essa ferramenta faz é quebrar a expressão na soma de duas frações racionais. E isso acontece porque o denominador tem essas duas expressões ou seja, é algo bastante favorável para utilizar frações parciais basicamente nós vamos pegar a expressão x- 5 dividido por 2x menos 3 que multiplica x- 1 e decompor em duas expressões racionais No primeiro denominador nós vamos colocar 2x menos 3 2x menos 3 e no segundo denominador, nós colocamos x menos 1, mas nós não conhecemos os numeradores. E se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas de frações parciais da Khan Academy. Tem muitos vídeos sobre isso, mas o princípio básico aqui é que o numerador ele vai ter um grau menor do que o seu denominador. E como aqui os denominadores têm grau 1, o numerador vai ser uma constante. Aqui, uma constante A, e aqui, uma constante B. Agora sim, nós podemos resolver essa soma. E como fazemos isso? Basicamente, isso aqui é uma soma entre frações com denominadores diferentes. E, entre tantos meios, eu posso multiplicar os denominadores e depois aplicar um produto cruzado. Como assim? Eu posso pegar A, que multiplica x menos 1 dividido por 2x menos 3 que multiplica x menos 1, mais b que multiplica 2x menos 3 dividido por 2x menos 3 que multiplica x menos 1. Ou seja, eu consegui colocar as duas frações com o mesmo denominador. E, por causa disso, eu posso simplesmente repetir o denominador e somar os numeradores. E, quando você fizer isso, você vai comparar com esse numerador. Deixa eu fazer isso aqui embaixo. Eu tenho o mesmo denominador, que é 2x menos 3, que multiplica x menos 1. Deixa eu até ajeitar isso aqui, aplicando a distributiva, e aí eu vou ter ax menos a. X a e, aplicando a distributiva aqui, eu vou ter 2bx menos 3b. E, se somarmos os numeradores, nós vamos somar os termos que têm x e vamos somar as constantes. E, com isso, vamos ter ax mais 2bx, onde podemos colocar o x em evidência, ficando com a mais 2b, que multiplica x. E "-a", "-3b", eu posso colocar como "-a", mais 3b. Isso porque eu quero comparar com esse numerador. E se você comparar essa fração com essa, como os denominadores são iguais, então os numeradores são iguais. Ou seja, esse coeficiente que está multiplicando o x tem que ser igual ao coeficiente que está multiplicando esse x, que é 1. E essa expressão tem que ser igual a 5. E Agora, nós podemos montar um sistema de equações com duas incógnitas para determinar o a e o b. deixe eu escrever isso aqui. Nós sabemos que a mais 2b é igual a 1 e que a mais 3b é igual a 5. Ou seja, nós temos um sistema e você pode resolver ele da maneira que quiser. Eu vou fazer pelo método da soma. E, com isso, eu posso multiplicar toda essa primeira equação por "-1". E aí eu vou ter "-a", "-2b", "-1". E se eu somar as duas equações, aqui o "-a", e o ''a'' vão se cancelar e "-2b mais 3b é igual a b", e menos "-1 mais 5 é igual a 4". Portanto, o b é igual a 4. Agora, nós podemos substituir ele em uma dessas equações para encontrar o a. Eu vou substituir nessa aqui, então. Ou seja, a mais 3b igual a 5. E aí, eu vou ficar com a mais 3 vezes 4 igual a 5 ficando com a mais 12 igual a 5, e, portanto, o a vai ser igual a menos 7. Com isso, nós podemos reescrever essa integral colocando a integral de a sobre 2x menos 3. E, como sabemos, o a é igual a menos 7. Então, vamos ficar com menos 7 sobre 2x menos 3, mais, b sobre x menos 1, e o b é igual a 4. Portanto, vamos ficar com 4 sobre x 1, dx. E claro, se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa integral que nós já vimos algumas técnicas em aulas passadas. E eu vou resolver passo a passo aqui. Isso vai ser igual à integral Colocando esse 2x menos 3 aqui no denominador, eu posso colocar esse menos 7 para frente da integral, ficando com menos 7 aqui e 1 aqui. E sabe qual seria o interessante se nós tivéssemos um 2 aqui? Por quê? Porque 2 é a derivada de 2x menos 3. E se no numerador nós temos uma função e no denominador a sua derivada, então, nós podemos fazer substituição de u. E, claro, se você não lembra dessa substituição, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas anteriores. E como podemos transformar esse 1 em 2? Simples. Nós podemos multiplicar esse numerador por 2, mas, quando fazemos isso, essa constante deve ser dividida por 2. Isso porque 2 Dividido por 2 vai dar 1, e a integral não vai ser alterada. E claro, dx mais a derivada de x menos 1 é 1. Então, nós queremos que apareça 1 aqui no numerador. Mas aqui fica mais fácil, porque é só colocar o 4 para frente da integral, ficando com 4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx. E resolvendo isso, nós vamos ter menos 7 meios vezes essa integral aqui, e que, se você resolver utilizando substituição, você vai ter ln do módulo de 2x menos 3. Então, vezes ln do módulo de 2x 3, mais 4 vezes ln do módulo de x menos 1. E, claro, essas integrais eu já vi em aulas passadas. Se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. E, por ser uma integral indefinida, nós devemos somar com uma constante c. Então, isso aqui é o resultado dessa integral. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!